Olá seja muito bem-vindo meu nome é Alexandre Tavares e hoje eu queria começar esse vídeo com uma pergunta você sabia que existe um curso gratuito que você pode começar a fazer para aprender sobre marketing digital é um curso grátis não é pegadinha não é verdade tá curioso né então faz o seguinte, se inscreve logo no canal que a dica vai valer muito a pena. Se inscreve no canal, aproveita que se você caiu de paraquedas aqui agora, dá uma curtida, se inscreve no canal. A dica que eu vou te dar até o final do vídeo vai ser valiosa. Eu acredito que para quem está começando no marketing digital, já se perguntou várias vezes. Ah, é, eu não tenho dinheiro para investir num curso de marketing digital. Tantas pessoas estão faz... trabalhando com marketing digital. Eu não estou porque é um curso muito caro, 400, 500, 600 reais. Eu não tenho esse dinheiro para começar. Se você não tem como investir inicialmente em um curso profissional de marketing digital, para trabalhar com marketing digital, existe um site gratuito, ok? Que você pode aprender o básico do marketing. Se você não sabe nada sobre marketing digital, não sabe como montar o seu negócio em casa, existe um site chamado Hotmart Academy. A plataforma Hotmart foi a pioneira em venda de produtos digitais. E agora ela criou uma plataforma de educação, de estudos para novos afiliados, novos produtores, novas pessoas que querem ingressar no marketing digital, que querem trabalhar em casa. Então se você não tá, tá zerado, não tem como investir num curso, eu aconselho fazer o curso do Hotmart Academy para você ter uma base, uma ideia para saber se realmente é o que você quer, se realmente é isso que você deseja, se trabalhar em casa é para você, porque não é para todo mundo. Então, através do curso Hotmart Academy, você vai descobrir o que é Marketing Digital, como você pode montar o seu negócio online, como você pode criar sua estrutura, ok? Então, vale muito a pena. E você pode começar agora mesmo, só se cadastrar. Eu vou mostrar para vocês no meu computador como é que faz esse cadastro e o que, que tem lá dentro, você, que é mais importante ainda você vê o conteúdo riquíssimo que tem lá dentro, ok? Vamos lá no meu computador que eu vou mostrar vocês agora. Bom pessoal, então eu estou aqui na página do Hotmart Academy. Tá? Essa é uma plataforma que a Hotmart criou para ajudar novos afiliados, novos produtores a conhecer um pouco mais sobre a Hotmart e saber como funciona o marketing digital. Então aqui nessa plataforma você vai conhecer o básico para poder trabalhar com marketing digital, ok? Eu vou colocar aqui meu login e minha senha, eu já sou cadastrado, mas você pode se cadastrar aqui gratuitamente, tá? Eu vou colocar meu login e minha senha. Pronto, pessoal, essa aqui que é a plataforma de alunos da Hotmart. Ela tem atualmente duas temporadas, primeira temporada e segunda temporada. Eu já estou na segunda já, mas você começando, você vai vir aqui pela primeira temporada. Olha, você vê aqui ó, que na primeira temporada são 49 aulas, eu completei elas. 49 aulas na primeira temporada, mais 32 aulas na segunda temporada. Então tem conteúdo pra caramba pra você poder aprender aqui. Tem bastante conteúdo mesmo. Então você vem aqui, ó, módulo 1. Começa aqui. Hotmart Academy. Aqui você vai, vai aprender o que é Hotmart. Né? O, o, o módulo 2. Vai te ensinar a visão, a metodologia que a é, que, que esse curso tem, né? você vai no módulo 2, aqui ó, como pensar como empreendedor, então tem vários temas aqui falando sobre produtor, falando sobre nicho, né? como você encontrar seu nicho, Primeiro primeiros passos do produtor, no módulo 3, no módulo 4 aqui ó, primeiros passos do afiliado, como você pode começar como afiliado, no módulo 5 você vai aprender conhecimentos essenciais, como registrar um domínio. Olha só que bacana. Coisas básicas mesmo, entendeu? Como registrar um domínio, como botar uma hospedagem, recuperar um carrinho de vendas, fazer um webinário. É muita coisa aqui, muita coisa bacana. Como, como criar seu perfil cientista, perfil autoridade. Né? Tem vários perfis aqui de, de afiliados, né? materiais extras e tudo mais. Então tem muito, muito conteúdo mesmo. Para quem está começando agora, eu aconselho é, fielmente fazer esse, esse mini curso da Hotmart, porque ele é gratuito, entendeu? você não paga nada para fazer esse curso. E é um curso simples, é um curso direto ao assunto. Você vai aprender pra, basicamente o, o básico mesmo sobre marketing digital. Quem ainda não conhece, não sabe, tem medo dessa... Falou em marketing digital, já começa a criar pânico, porque não, não, não sabe o que é isso, então é muito legal você começar a fazer esse, esse curso, entendeu? Para você ter uma, uma, um início bacana, então esse curso é indicado para você que está começando agora do zero, não sabe nada, nada, nada, nada, entendeu? E quer pelo menos ter um conteúdo inicial, porque é um mini curso, o Hotmart Academy é um mini curso, é né? um curso que vai te dar uma base completa para você poder trabalhar na internet. Não, para você ter uma base na internet completa você vai ter que fazer outros treinamentos, outros cursos, usar outras ferramentas, entendeu? Aqui no Hotmart Academy você vai aprender o básico mesmo, o que é uma o que é o Hotmart, o que é um marketing digital, como você iniciar né, os conceitos. Então é, é bem bacana. Já no módulo 2, na temporada 2, tem aqui a, a introdução, né? É hora de evoluir, como você criar a sua audiência, que é muito importante você, para você fazer suas vendas, você tem que ter uma audiência, você tem que ter um tráfego. Então ele ensina muita coisa aqui, muita, muita base boa aqui. Eu gostei muito, estou gostando, estou fazendo ainda esse, esse curso, porque conhecimento nunca é demais. Né? Eu já trabalho com marketing, mas estou é, revendo algumas coisas aqui no Hotmart, algumas dicas. Porque para quem está começando é, é ideal, entendeu? É o que eu sempre indico. Se você não, não tem como, como investir num curso pago de R$ reais, R$ reais, eu aconselho fielmente fazer o curso do Hotmart Academy para te dar uma base, para você conhecer um pouco mais sobre esse mercado. Aí quando você concluir todo esse curso, aí sim você já pode investir num curso mais completo que vai te ensinar as ferramentas necessárias para trabalhar, entendeu? porque aqui no Hotmart você vai aprender a base, mas as ferramentas, como utilizar, como criar um e-mail marketing, como abrir uma página no Facebook, como monitorar seus anúncios, as ferramentas que você vai utilizar, você vai aprender em cursos pagos. Entendeu? Ou então pesquisando na internet, avulso, né, no YouTube, mas é muito mais desgastante. Então eu aconselho a vocês, comece pelo Hotmart Academy, quem está começando agora, concluiu o Hotmart Academy, faça um curso pago eu aconselho fazer o Fórmula Negócio Online, do Alex Vargas. Então é um curso também completasso, e vai do básico ao avançado, e lá você consegue montar toda a sua estrutura, desde um blog, desde um Facebook, montar sua, sua página de, de vendas. Nossa, é muita coisa que tem naquele curso. Então vale a pena fazer esse curso aqui inicial e depois você partir com o curso pago. Eu vou deixar aqui embaixo então o link, do Hotmart Academy, para você conhecer, e vou deixar também o link do curso Fórmula Negócio Online, porque aí, caso você queira, após o curso do Hotmart Academy, se interessar realmente por trabalhar em, com marketing digital e montar o seu negócio próprio, você fazer o curso do Fórmula Negócio Online, okay? que é um curso muito bom, eu fiz e recomendo, tá? e vou deixar então o link para vocês na descrição, ok? Bom, pessoal, se você gostou dessa dica, dá um joinha aí, se inscreve nesse nosso no canal, tá ok? Pode se inscrever aí embaixo, é de graça, não, tem, não paga nada também. E dê seu comentário também se você quer saber mais alguma dica, o que, é que você gostaria de, de aprender mais aqui na, no canal. Dá uma sugestão também de algum tema que eu possa abordar para vocês, tá ok? Que esse canal aqui é feito para vocês. Eu estou aqui para sanar as dúvidas de vocês. O que você tiver de dúvida, pode deixar aí no comentário. Se tiver dúvida de algum assunto, quer aprender alguma coisa, me fala que eu crio um, um novo vídeo aqui e posto informações, ok? Tamo junto aí, galera. Então é isso. Um grande abraço. Fique com Deus aí e a gente se vê no próximo vídeo.